Muito boa tarde a todos. Senhor deputado Evaide Mello, presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Comércio Internacional e do Investimento, Frencomex. Senadora Soraya Tonic, vice-presidente da Frente pelo Senado Federal. Deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Frente pela Câmara dos Deputados e primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Senhor Velber Barral, senhoras e senhoras parlamentares membros do Corpo Diplomático, colegas, caros amigos. É, antes de mais nada, uma imensa alegria para todo o Itamaraty, para todo o Ministério das Relações Exteriores, receber aqui é, esta cerimônia de abertura da é, Frencomex. Já vou começar a usar a sigla, né, para, é importante essa, já ter essa imagem, é uma frente que já nasce com, com uma personalidade é, muito própria, e isso é, é excelente. É uma alegria muito grande por vários, por vários motivos. É, inicialmente, queria assinalar, assinalar que é um símbolo da, é, da coesão, da parceria entre executivo e legislativo. O próprio presidente Jair Bolsonaro enfatizou isso muito ontem, quando esteve lá, Eu tive o prazer de estar junto com alguns outros ministros, quando levou a, ao Congresso Nacional a, o projeto da PEC do, do Pacto Federativo. Essa parceria íntima entre eh, executivo e legislativo, juntamente com o judiciário, evidentemente, eh, que além da harmonia tem que ser uma parceria produtiva e, e da qual depende o futuro do Brasil e o futuro do nosso projeto de nação. É, é portanto, um momento, um momento especial para nós por essa, por essa simbologia. É, é também um símbolo, um reconhecimento, realmente é uma, uma honra, eu me sinto aqui na no, é nossa casa, mas, nesse momento, é a casa dos senhores parlamentares. É, eu que já tive a oportunidade de estar é, em outras ocasiões é, semelhantes lá na, no plenário da Câmara, é realmente um, uma honra poder acolher aqui essa, é, esse evento do, dos senhores. É, e que simboliza, portanto, também o, o engajamento do Itamaraty nessa área, do comércio exterior e dos investimentos. É, nós temos essa tradição já de décadas é, desse envolvimento e temos procurado renovar e é, reforçar a cada dia o papel do Ministério das Relações Exteriores é, na busca das soluções e dos avanços de que o Brasil necessita na, na área do engajamento econômico internacional, tanto nos comércio, no comércio quanto nos investimentos. É, sempre em parceria muito íntima com é, o, os outros órgãos diretamente envolvidos tem aqui representantes do Ministério da Economia e do MAPA principalmente é, mas também de todo, toda a equipe do governo brasileiro é, né a gente não pode conceber o comércio como uma é, é algo especializado é especializado em um certo sentido mas ao mesmo tempo é algo que envolve Toda, todo o aparato estatal e tem que envolver para a qualidade dos, eh, dos resultados. Eh, temos também colocado a, a Apex inteiramente eh, em favor desse esforço cotidiano de busca de mercado, de busca de oportunidades. Eh, uma agência que tem uma, uma vocação extraordinária de participação também nessa, nessa dimensão e, e cujo conselho diretivo o, o Itamaraty preside. E, eh, na qual nós temos procurado eh, lançar toda essa necessidade de coerência com o conjunto da nossa, eh, da nossa nossa do nosso envolvimento na área de comércio e investimentos. Também já está superada aquela era em que a gente via a, a parte da negociação comercial como algo distinto da parte da promoção comercial e da promoção de investimentos. Isso é um pouco uma, uma cultura institucional que é está sendo superada, já foi superada, são no fundo é tudo a mesma coisa, né tudo converge para o mesmo objetivo, é, na verdade não há em abstrato essa é, essa diferença, quer dizer, é uma diferença abstrata, na prática o objetivo mesmo é a geração de oportunidades, a geração de empregos e a captação de de progresso e desenvolvimento para, para o Brasil. É. E é, e é uma alegria também porque acho que simboliza esse novo dinamismo do Brasil na, no domínio do comércio e dos investimentos. Nós realmente adquirimos um momento muito bom, tenho certeza disso, acho que vocês compartilham disso, graças a um esforço conjunto, de novo, não só do Executivo, mas do Legislativo, de toda, esse, de toda essa percepção de que é a hora, de que é a hora do Brasil, de que é a hora do Brasil abrir a sua economia de maneira ambiciosa, de maneira ousada, de maneira inteligente sem esperar né, a próxima oportunidade, sem esperar às vezes que tudo esteja perfeito porque nunca estará perfeito de realmente mergulhar nessa, nessa piscina do, do comércio internacional, nós muito tempo durante muito tempo acho que fomos aquela pessoa que fica ali vendo todo mundo se divertindo na piscina a gente ficava com medo da água fria um pouco né, do lado de fora esse é, esse é o momento sem dúvida é, e, e isso está se refletindo, é, antes de mais nada, nos novos acordos que nós temos é, assinado E esperamos, nesse sentido, também dar cada vez mais trabalho a, ao Congresso Nacional No exame de, dos acordos que nós é, assinamos é, Isso faz parte de uma estratégia de transformar realmente o Brasil Em um, um centro, em, uma, em um hub de, de acordos, de arranjos nos colocar nas famosas cadeias globais de valor, que estão se reestruturando a cada dia, a gente perdeu muito tempo e estamos, felizmente, conseguindo recuperar esse tempo perdido. E, então, está acontecendo, está acontecendo também graças a essa concatenação, da, das diferentes vertentes, da vertente, como eu dizia, negociadora bilateral, da vertente de promoção, eh, da vertente multilateral, que é importante a gente não esquecer, onde eh, sempre podem acontecer, a gente tem que negociar tanto para que certas coisas, digamos, ruins não aconteçam, mas, sobretudo, cada vez mais para negociar, eh, para que haja uma, uma, um sistema multilateral de comércio que eh, eh, nos proporcione o, uma, né, o famoso level playing field, que nos proporcione uh, um, um campo de jogo uh, estável, uh, justamente nesse momento em que nós queremos jogar uh, esse jogo, uh, mais do que em qualquer outro momento. Uh, é um momento especial também uh, na percepção do, dos agentes econômicos nacionais, dos governos, dos setores privados, em relação ao Brasil. tenho visto isso, isso tenho reparado isso, constatado isso muito claramente nas viagens que nós temos feito, Essa recente, esse recente périplo do presidente da República pelo Extremo Oriente e pelo Oriente Médio foi extremamente revelador do enorme interesse que existe por parte eh, dos investidores, dos agentes econômicos, dos agentes econômicos em relação eh, ao Brasil. É, nós eh, Tivemos inúmeros contatos, como os senhores sabem, com investidores, trouxemos excelentes resultados. Eh, chamou, claro, muita atenção, com justiça, o anúncio do investimento, eh, de um fundo de investimento de 10 bilhões de dólares da Arábia Saudita. Mas, em todas as outras escalas, eh, houve eh, a, o anúncio, a abertura, o, o início de eh, processos de investimento, de anúncios de... de no, eh, novas operações, de novas, de novas avenidas abertas para, para o Brasil. Isso, acho que reflete várias coisas, reflete o momento o bom momento econômico do Brasil, com os números que nós temos visto aí na, na parte macroeconômica, reflete a confiança no mercado brasileiro, reflete uma percepção de qualidade das nossas políticas e de comprometimento do, do Estado brasileiro, novamente não só do Executivo, mas de todo o Estado brasileiro, com uh, a, a segurança jurídica, com a, a abertura, com a, a racionalização do nosso, uh, uh, do nosso ambiente de negócio. Uh, então, esse impulso transformador do Brasil, ele é percebido, ele é valorizado, e ele é algo que liga a chave desses novos investimentos uh, no Brasil. O momento, sem dúvida, é nosso, não podemos perder esse momento. É, é um o Brasil está com uma visibilidade enorme e é, com justiça, novamente, e é, é preciso fazer de tudo para aproveitar rapidamente essa oportunidade, colocar o Brasil no centro do mapa é, das trocas econômicas é, mundiais. Se é, nós olhamos a lista das maiores economias do mundo, nós vemos que nesse é, período agora de dez meses que nós já temos, nessa nessa equipe, já é, obtivemos ganhos importantes, mudanças de jogo com todas as grandes economias do mundo, Estados Unidos, né, visita presidencial, toda a agenda que nós abrimos com os Estados Unidos, China e Japão, segunda e terceira maiores economias nessa visita agora, cada um da sua maneira, é, isso é outro parentes também é fundamental nós estamos trabalhando com cada parceiro da maneira que é produtivo trabalhar com aquele parceiro não existe um modelo único de arranjo comercial um modelo único de acordo um modelo único de relacionamento é preciso explorar diferentes de maneira diferente e diferenciada cada parceiro portanto segunda e terceira economia do mundo já então colocamos recolocamos o Brasil no mapa nessa nessas duas vertentes depois Alemanha e a França enfim temos Quarta e quinta, temos aí o acordo Mercosul-União Europeia, que nos conecta não só com esses países, mas com, evidentemente, toda a, toda a União Europeia. Índia, iremos agora em janeiro, com o presidente da República, numa visita muito importante a, a esse país, que é uma economia das que mais crescem no mundo atualmente. Esperamos trazer resultados semelhantes. Reino Unido, já estamos conversando para ser e quando se concretizar um Brexit, eventualmente, é um interesse enorme de eh, temos um entendimento eh, específico com, com o Reino Unido, de modo que eh, estamos aí cobrindo, não quero né, deixar de falar de, de outras economias importantes, o Países Baixos, por exemplo, estava falando com o embaixador dos Países Baixos aqui, tivemos uma excelente reunião com o chanceler dos Países Baixos, agora recentemente em Nova York já falamos de novas oportunidades. Eh, então, só para dar um exemplo de que estamos... É, abrindo frentes e ocupando esse espaço que está hoje aberto para o Brasil. É, rapidamente, antes de terminar, já que nem tudo são rosas, né? falar de dois, dois desafios, não digo que sejam espinhos, mas são dois desafios é, que temos pela frente. Um é a, a questão, digamos, a percepção do Brasil nessa questão ambiental. Né, todos os senhores têm acompanhado, acho que estamos evoluindo muito em é, dispersar e, e as dúvidas, uma imagem negativa que havia sobre o Brasil ainda persiste em certos rincões, é preciso, e nesse ponto também é preciso uma parceria muito firme entre executivo e legislativo para mostrar a realidade do Brasil, a realidade das nossas políticas na questão da Amazônia e toda a parte ambiental, para que essas percepções equivocadas, que às vezes ainda persistem sobre o Brasil, não sejam eh, instrumentalizadas como uma barreira eh, a comércio e investimentos. E, eh, em, em segundo lugar, o aquilo que parece ser um, um impulso protecionista de um, um grande sócio do Brasil aqui na América do Sul. Temos que ver como é que isso vai se, se concretizar. Eh, o Brasil tem uma determinação eh, claríssima, nesse momento, de seguir adiante com a sua o é, seu impulso, sua política de abertura comercial, de concretização de novos acordos, de abertura de novas frentes, e isso é, vai continuar. É, bem, então, só para reiterar, queremos ser parceiros aqui, Tamaratí, todo o Executivo, queremos ser parceiros diários do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, na efetivação dessa agenda de comércio e investimentos. É, queremos... É, trocar ideias, já aqui antes de começar já trocamos ideias muito úteis aqui com o deputado Evair de Melo já um exemplo muito claro daquilo que podemos fazer juntos, queremos estar juntos na, na dimensão dos contatos, dos contatos internacionais queremos também já aqui antes de começar falava com o deputado Marcos Pereira a respeito da Espanha, né, das boas perspectivas que o deputado encontrou numa missão à Espanha, é, isso é importantíssimo que estejamos juntos nesse Nesse eh, projeto que o Itamaraty, com, com sua rede de postos no exterior e o Congresso se complementem, a, as visitas parlamentares ao exterior são um instrumento extraordinário eh, para eh, eh, contribuir de maneira decisiva para nossa tarefa como Itamaraty, de, eh, de abertura de oportunidades. É, é, essa parceria também tem que se refletir na, na dimensão da gente entender, a partir do, do Itamaraty, que tende a olhar para fora, mas tem que olhar para dentro, de entender qual é a realidade, quais são os desafios eh, da, nossa, eh, da nossa inserção dentro do Brasil, né? daquilo que eh, é a demanda, aquilo que é necessário, que a nossa política comercial reflita aquilo que é a realidade do Brasil, não só nos grandes centros, mas nos seus estados, nas suas várias, na sua complexidade. Aqui me refiro também, por exemplo, à visita que, juntamente com a senadora Soraya, fizemos a Campo Grande, onde... Tivemos aquele evento sobre a, a, a abertura da, da bioceânica, né? É, ali ligando o Mato Grosso do Sul até o Pacífico. É, né? Eu tenho falado muito que o Itamaraty tem que ser também um Ministério de Relações Interiores, de saber é, quais são as realidades é, no em todo o Brasil e refletir isso, e muito especialmente nessa dimensão da é, comercial e de investimentos. Então é isso. É, queria agradecer muito a, a presença e a, e a honra de participar e eh, podemos ser a sede do lançamento aqui da, dessa frente parlamentar. Muito obrigado.